Boa tarde. Boa tarde. A gente está começando hoje mais um aulão hoje de correção de tarefas. Eu estou começar a correção das tarefas de carrossel, o posto de carrossel que o pessoal mandou, certo? E aí, olha aqui, já estou vendo Lilian aqui, minha veterana. Já estou estão vendo Liliane, minha veterana aqui também. Cadê a Cris? Que é isso aqui? O que aconteceu aqui? Eu estou entendendo que a Cris não está aqui. As três da turma rota. vocês têm que aqui. Mas, enfim, é... vamos lá. Qual é o lance do carrossel? Tá, eu recebi de vocês aqui, selecionei alguns. Até um pouco estava vendo como é que eu faria para mostrar aqui. Mas o que, eu, o, que eu considero, o que eu considero quando eu crio e avalio os, os carrosséis de outras pessoas e quando eu crio os meus carrosséis? Pronto, agora está Fez diferença na câmera agora? Sim, né? Cara, essa câmera é, é muito boa. É uma... para quem trabalha tendo assim, curso online e tudo mais, é, vale pena um investimento. Olha como ela clareia a imagem, tá vendo? É a é, Gente, então assim, o, que, que, o que, que eu considero, sabe? Quando você faz um post em carrossel, você precisa... É fazer a pessoa continuar no post. Então, eu gosto muito do carrossel num formato de conversa. Eu acho que eu vou tentar buscar daqui a pouco é, uma, uma, um post em carrossel que o Alan fez para a tarefa final dele. Ou então eu posso entrar no Instagram do Alan, porque ele tem feito uns posts em carrossel muito incríveis também. Sabe? Então, o lance é você fazer a pessoa percorrer aquele post até o final. Lila! Assim, Lila! Oi? Mila, seu vídeo sumiu. <risos> A gente tá vendo? vem salivendo. <risos> Não, é porque você tá olhando no outro... Deixa eu me fixar aqui. É, você tá me olhando... No... Eu, tô com... eu tô entrando... Eu entrei no meu celular, entrei no meu computador. Você tem que me achar aí... Tem outra okay. Mila aí. Deixa eu te procurar, Nossa. então. Ah, já sei o que está acontecendo. Eu estou falando pelo, pelo, pelo celular, então o que está aparecendo é o coisa é é é sem, sem vídeo. Talvez seja hum. isso. Bianca está rindo na cara. Não, não, é por causa do fone, Bianca. Que meu fone velho, ele... Entendeu? Você acabou. E esse aqui eu não consigo conectar no computador, por algum motivo. Pela minha falta de habilidade com ferramenta. Não é, não, porque né, eles não conseguem, né? Estou aqui conecta não, Mila. O, o... o... Não, aqui, ó, é o que o meu, meu ouvido. Não conecta no computador, não é aqui, ó. No computador, eu tô com vou, fio. Eu vou, eu vou Às vezes, se você colocar aqui, o de fio, acho que a fala. Meu conecta. Tá a fala o meu tá tipo eco, entendeu? É. Tá com eco? Não, não é que é eco, ela tá longe. A fala está longe, quando você põe o fone, tá mais aí perto. tira o ruído, é, é melhor. Melhorou agora? Não. Abre o microfone do computador e fecha o do celular, milan Então, mas aí, mas aí dá a aqui aqui. Vê agora. Tá. estou me escutando. Tá bom. Não, não é assim. Já sei o que que eu vou fazer. Ó, oh, melhorou demais agora. agora. Mas aí eu tô me escutando aqui. Tá infernal, peraí. Pra que é que, que você quis escutar está você? Comendo... Não, eu eu quero que... escutar vocês. Ah. ah, quer saber de uma coisa? Peraí. É porque aqui... Não, é porque o, meu, o som do meu computador é muito baixo. Entendeu? E aí eu não consigo escutar vocês direito, mas beleza. Não, vamos embora, vamos embora aqui. Se vocês forem falar alguma coisa, só farem alto, porque senão eu não vou escutar. Agora já foi, vamos nessa. Estão tá me ouvindo, estão tá me ouvindo, está tudo certo. Então, assim, o que eu considero no carrossel? Primeira coisa é o, o, o, o título, ele precisa despertar a curiosidade, tá? Então, no caso, vocês já tinham o título, né? De, daquela live, é, vocês pegaram é, o, o, a diferença entre o mercado de afiliados e o mercado de de gestão de redes sociais, a maioria dos alunos escolheu esse essa temática, mas não precisava ser, tá gente? É, não precisava ser exatamente o que eu estava falando naquele nesse nesse nessa live, o título central da live, tá? Poderia ser, por exemplo, essa aqui que eu selecionei D1, um, eu gostei muito que ela que essa essa esse aluno ou essa aluna que trouxe esse, essa abordagem é, escolher um, um conteúdo diferente, né? três dicas de como afiliar-se a um produto. Então, no meio da live, eu falei, dei três dicas de como afiliar-se a um produto e ela trouxe aqui essas três, um, essa, esses, esses três informações no, no conteúdo. Então, quando você pegar uma live, não necessariamente você vai con conseguir extrair apenas um nugget ou apenas um post em carrossel. Não precisa fazer o resumo da live, você pode extrair um, um, tre um subtrecho. Como, ele, como esse aluno, essa aluna fez aqui. Escolha um produto que você já usou ou conhece. E aí, tá vendo? A foto recortada e os pontinhos, eles dão a indicação de que você tem que rolar para o lado. Assim como a numeração. A numeração é bem bacana também de usar, tá? Dois. Compartilhe suas, com a sua audiência, os seus seguidores, para fechar. Três. Mostre que você encontrou uma solução para o problema deles. O que eu acho aqui é que tem cores demais. Então, assim, amarelo com preto, eu não curto muito, eu acho que não tem muito a ver comigo, porque amarelo com preto não é uma combinação muito feminina, tá? E é opinião também, um pouco de opinião aqui. Não tem muita conexão com o público feminino. Aqui trouxe o rosa, ok, mas aí quando já usou esse laranja aqui, eu já acho que destoou, eu teria usado aqui, nessa cor dos números, o mesmo rosa que foi usado aqui embaixo, Tá? É, um outro detalhe importante quando se usa a, a, a foto num carrossel é que, gente, vocês nunca uhum. podem cortar o, no, o rosto do especialista no carrossel. Você pode cortar a foto para ela continuar no outro banner, tipo aqui, sabe? Mas cortar o meio do rosto não, não fica legal, porque quando você percorre o carrossel, você vê metade do rosto da pessoa. Aí não faz muito sentido, tá? O é, que mais? Esse, eu achei esse aqui bem criativo, só que assim, o que vocês têm que entender é, é aprender um pouco a dosar, é a quantidade de informação no carrossel. Isso aí, isso, não tem assim, não é nem muito, nem pouco. Tem, teve aluno aqui que exagerou no que estava escrito, então assim, o post em carrossel, ele vem como um resumo de um conteúdo maior, então aqui, marketing de afiliados versus gestão de redes sociais, você sabe a diferença? Aqui não precisava nem ter colocado isso tudo não, você poderia só ter colocado, você sabe a diferença? E trouxe aqui uma ilustração diferente e tal, achei bem bonitinho assim, marketing de afiliados é um braço do marketing digital, afiliado nada mais é do que um vendedor, comissionado, eu só acho que assim, faltou alinhamento aqui, tá vendo? Aqui até tem alinhamento, mas aqui faltou alinhamento, e faltou um pouco de distanciamento também entre os textos. Quando você afasta um pouco, porque quando você vê um conjunto de letras muito coladas, o seu olho ele não consegue fazer uma leitura dinâmica, então dá preguiça de ler. E aí, quando a gente tem um texto assim um pouquinho mais longo, principalmente num, num post em carrossel, você pode botar em negrito as palavras mais importantes de cada frase porque aí você também colabora, a pessoa não lê exatamente tudo na íntegra, ela passa os olhos, mas alguma coisa ela consegue absorver do conteúdo, tá? Então, eu acho que aqui fica muito texto, assim, um texto não agradável de ler. Você é, tem que sempre sem pensar que as pessoas nas redes sociais, elas são preguiçosas, Principalmente no Instagram. Ela está lá para ver fofoca, meme, e o que está que acontecendo na vida das, da família, da, dos parentes, dos amigos dela. Ela não está lá para aprender. Aprender é algo que acontece. Que acontece, mas você não vai procurar alguma coisa no Instagram. Você não vai para o Instagram para aprender necessariamente. Você vai para o Instagram para ver, para ver. Me as coisas estão rolando, entendeu? Então, a gente tem que sempre. É, principalmente nesses posts em carrossel, assim, entender que aquilo ali é um conteúdo muito de, de rápida de gestão, tá? Se interessou, quer trabalhar no mercado digital e construir uma carreira nova, participe do workshop de gestão de redes sociais. Legal, só que assim, ó, é, só, se, aqui deveria ter esse tipo link na bio, sabe? Porque como é que a pessoa participa? Sempre tem que pensar. Tem um outro aqui que foi muito interessante, deixa eu ver se eu consigo achar. Ah, esse aqui, ó. Tá vendo? É, veio com o temão principal. A maioria dos alunos escolheu o temão principal para fazer a sua tarefa, né? Gestão de redes sociais, mercado de afiliados. Olha só como colocar o rosa aqui embaixo é, prejudicou, deixou isso aqui menos legível, prejudicou a leitura, né? Por quê? Porque o rosa e azul azul não têm contraste. Então, quando vocês fazem isso, é, a gente não consegue ler direito, fica. fica confuso, tudo que é confuso é um pouco cansativo, tudo que é confuso de ler torna-se mais cansativo tá, aí aqui ó, é, tá vendo isso aqui é um texto, tá na mesma tá, tá, tá maior parece do que o título aqui é esquisito na hierarquia, entendeu o que eu queria mostrar desse post em carrossel aqui era isso aqui, ó Quer saber mais? Ficou interessado? Quer lucrar com esse trabalho? Vem comigo que eu te ensino como. A gente, quando escolhe uma chamada para ação para fazer no final de um post em carrossel, a gente precisa ter uma chamada para ação específica. O que, que significa específica? O que, que você vai mandar esse seguidor faz, fazer para que você tenha engajamento com essa publicação? Para você ter engajamento, o ideal é você pedir para ele comentar. Então você faz uma pergunta, você pedir para ele salvar ou pedir para ele compartilhar com alguém, entendeu? Ou então, se for o caso, chamar para se inscrever é, no link da bio, tá? Mas tem que deixar claro onde é que está o, o link para ele clicar para participar do workshop, que seria o workshop. O é, que mais? Ah, eu vi esse aqui, eu achei que ficou. Tá vendo? Esse aqui eu achei que ficou bacana na composição. Vai abrir. É, algumas maneiras de ter sucesso como gestor de redes sociais. Se fosse eu, estaria maravilhosa, né, que Mas não sou, infelizmente. Mas de, vamos fingir que sou eu, né? Aí aqui, ele apoia conteúdo humanizado, atrativo, útil e com dicas. Com dicas, trabalho em uma boa divulgação, tenha boas estratégias. Seja organizado, disciplinado e atualizado, mexa com a emoção do seu público. Gostou? Te ajudei? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Tá legal, mas eu, aqui eu acho que foi até pouca informação, sabe? Quando você tem que saber dosar, é um, é um limiar, assim, é um, é, é entregar demais e ser raso. Você tem que estar no meio do caminho, entendeu? Você não pode ter muita informação a ponto que se torne cansativo para esse formato, e você não pode é, também ser raso demais. Eu achei que alguns aqui conseguiram ser bem assertivos, assim, na quantidade de informação, como, por exemplo, esse aqui, tá? Esse carrossel aqui. Esse carrossel, a capa dele, tá vendo? Não dá para ler, gestor de redes sociais aqui, não. Tá, tá grande dá para ler. Pequeno não dá, porque não, não tem contraste. Isso aqui isso talvez funcionaria... É, se a gente estivesse num fundo preto, aí esse neon ia se destacar, mas o neon branco, mesmo com a sombra azul, no fundo branco não, e a, a fonte muito rebuscada não favoreceu a leitura. Mas eu acho que aqui, tá vendo como é que essa informação, a informação ela já está organizada de uma forma um pouco mais separada? E tem um detalhe, gente, aí é uma coisa que eu é, toque meu, tá? Eu acho que a, a, todas as letras em caps lock elas funcionam muito bem quando você usa num título, como por exemplo aqui. A partir do momento que você vai para um, um formato de texto que tem mais informação, fica menos cansativo na leitura quando você coloca as letras é, minúsculas e maiúsculas, normalmente. Você coloca tudo maiúsculo, eu não sei, eu, eu, não, eu não gosto tanto. É um detalhe, tá? Isso aqui é, é um pouco até de gosto pessoal. Então aqui, entendeu bem o conteúdo tá? É, que eu entreguei na live, fez um resumo bem legal. E isso aqui eu queria destacar, o que que rola, tá? Muitos posts em carrossel tem essa chamada padrão aqui, né? Curta, comente, compartilhe, salve para ver depois. Eu, Mila, acho que isso aqui não desperta a vontade de você tomar uma ação. Quando você fala para a pessoa um comando e você justifica esse comando, fica muito mais fácil dela fazer. Por exemplo, sabe? É, aqui, se eu, cada um, né? Gostou desse post? Então, deixa o seu curtir. Eu nunca mando no post curtir, porque a curtida ela não representa muita coisa de engajamento. As pessoas curtem, sem nem passar o carrossel. Então, a curtida meio que ignora essa chamada para ação. É, eu vou colocar assim, gostou desse post? Então, comenta para mim, já trabalhou no mercado de afiliados ou teve vontade de trabalhar? Deixa eu saber, entendeu? Para estabelecer ali um tom de conversa. Ou compartilha. Compartilha com aquele seu amigo é, que, é, que acha que gestão de rede social é a mesma coisa que marketing de afiliados. Ou compartilha com aqueles seus amigos que acham que marketing digital é só mercado de afiliados ou então salve para consultar depois é, é, é isso, assim, eu acho que esse conteúdo, por exemplo, não seria um conteúdo para salvar porque não tem dica aqui, né tem resposta, e aí fica mais interessante aqui ter uma chamada para ação, como comentar e compartilhar vocês conseguem entender a diferença? É, tá, vamos para esse aqui que eu já estou na ordem, né esse aqui está muito bacana também. Achei que está bonito assim, a composição. Tem uns elementos diferentes. Tem uma pegada meio futurista. Ao mesmo tempo, conseguiu é, equilibrar bem um pouco do laranja com o roxo, com o rosa. Acho que essa pessoa tem bastante talento aqui. sabe Você, você sabe a diferença entre as duas redes sociais, do mercado de afiliados. Tem a minha foto aqui no fundo. Enfim, eu gostei muito dessa composição desse post em carrossel. Aqui também dosou bastante. Eu só achei que... Essa fonte aqui é a mesma fonte da de cima, mas tudo em letra maiúscula. Quando está menor, fica mais cansativo de ler, sabe? E aqui, é... talvez desse para resumir um pouco mais essas duas frases aqui. Porque, poxa, é isso, gente, é resumo mesmo, sabe? Mercado de afiliados. Acho que alguma pessoa tentou fazer o comparação, assim, isso compara com isso, isso compara com isso, isso compara com isso, sabe, tipo, mercado de afiliados, eu, eu, eu tentaria fazer isso, sabe, mercado de afiliados e gestão de redes sociais e, e fazer a comparação nos itens, são então, cada banner desses for ser, ser uma comparação. O que eu gostei também nesse aqui, né? Ó, curtiu? Se interessou pelo conteúdo, deixe seu comentário e continua acompanhando. Legal, printa que é sucesso, já trouxe o meu jargão. Aí aqui já trouxe a foto, mandando um beijo e tal. Achei muito bacana. Não, não, gostei muito desse trabalho. O que eu gostei também, que eu queria sinalizar para você, é o seguinte: ela usou, ela ou ele usou a foto, né? Minha foto. Porém, usou no primeiro post e no último, que é o que eu normalmente eu gosto de fazer, principalmente quando é um carrossel curtinho. Quando é um carrossel mais longo, assim tipo de seis, oito ou dez é, slides, aí eu acho que até convém usar mais uma terceira foto no meio, entendeu? Mas quando é um carrossel mais curto, aqui de quatro e tal, é, uma foto no início e uma foto no final basta, tá? Tá? O que mais? Deixa eu entrar nesse aqui. Ah, outra coisa, gente. Eu pedi a tarefa, não está errado mandar em PDF, só que o post em carrossel, é, ele é um post em, em imagem, né? Então teria que ser em imagem, tá? Mas não está errado, não. Assim, eu também entendi que a pessoa mandou em PDF para poder juntar. Mas atende-se para isso. Post em carrossel, quando você manda do cliente, para o cliente não adianta mandar em PDF, tem que mandar em. em... Arquivo de imagem, PNG de preferência. Atenção, existe diferença. Aí aqui já usou a mesma letra, a mesma fonte. Eu, como é muito texto aqui, eu já usaria uma fonte diferente. Que não... Aqui, mercado de afiliados deveria estar todo em caps lock. E aí esse texto aqui poderia estar aqui em maiúsculas e minúsculas, como mercado de afiliados. A mesma coisa aqui, curta, compartilha, marca aquele amigo que precisa saber. Eu prefiro, e aí a minha orientação, tá, Mila, é uma chamada para ação apenas. E aqui, eu já falei, esse aqui, esse aqui também já mostrei, vamos ver esse aqui. Marca digital versus mercados afiliados. Aqui dá a sensação que pegou uma imagem da internet, né? E colou aqui, entendeu? Marca edital, é o nisso. Não... Gostou, gostou aqui? Não identifica que é meu, não tem meu arroba. Não tá tão bacana isso não, tá? Esse aqui é assim, né? Deixa eu ver se eu consigo entender. Às vezes eu não consigo entender qual é. Ó, você sabe o que faz o gestor de redes sociais? Ah, peraí. Aí vem para cá, né? Profissional que trabalha, visão do elevar, reconhecimento, reputação, relacionamentos. Tem um compromisso elevado de a atividade profissional. profissional. Está vendo que essa fonte aqui, ela não é uma fonte agradável à leitura. Vocês tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a fonte ela é muito bacana para usar numa palavra, mas ela não é bacana para usar no post inteiro, entendeu? Corre no próximo post tem mais informação. Quer saber mais sobre a profissão desse século? A roupa me né? Aqui. Esse aqui eu também eu gostei, desse carrossel aqui, eu achei que gostei das informações, quer ver, marketing de afiliado, mitos versus verdades, por quê? Porque veio também com uma informação diferente, né veio com um conteúdo diferente do que eu esperaria aqui, é um sistema de pirâmide, assim, é, é, eu, eu, eu iria, isso iria me, des, iria me despertar essa curiosidade de saber, né? é um sistema de pirâmide, verdade? Pode ser, né? Pode ser ou pode não ser, mas enfim, quando você vem num curso que ensina outra pessoa a vender e você ganha a comissão por isso, nesse caso se torna uma pirâmide. Não precisa de audiência para vender, mito, é verdade. Anúncio não faz milagre, verdade. Então, assim, transformou o que eu falei num formato interessante, né? Dinheiro fácil, mito. Eu só achei que assim, esse vermelho aqui, sei lá, acho que não precisava ser vermelho e verde, porque. O post já está pesado por causa do degradê de cores muito forte, entendeu? Aí, esteticamente falando, né? O é, que mais? Isso aqui. Deixa eu ver esse aqui. Não sei se esse aqui acabou sendo um banner único e está perdido aqui no meio do carrossel. Pode ser. Acho que está perdido aqui no meio do carrossel. Esse aqui, ó. Sabe a diferença entre gestor de redes sociais de mercado afiliado, gestor de redes sociais... Esse aqui também está certinho. tá? Agora, olha só, é, nem sempre a gente vai ter que colocar a logo do workshop, tá? porque quando é um carrossel de conteúdo, a gente não usa o logo do evento, a gente usa o arroba Por quê? Porque pode ser que eu faça a reciclagem desse post. Pode ser que daqui a três meses eu queira usar exatamente a mesma arte para repostar. Então, se isso aqui tiver aqui e não estiver rolando no workshop de redes sociais, perdi, perdi a arte, entendeu? Então, não precisa colocar. É, esse aqui. Deixa eu ver. Bem coloridão. Cuidado, gente, quando vocês forem usar cores muito fortes. Eu acho para quem está. Caralho, Bianca. Que café é esse, mano? Muito forte. Agora eu levanto. Agora eu levanto do meu consarço. Meu Deus, eu tomo café puro? Caraca, quase é soltei um palavrão. Aqui? Ela fica me zoando que a minha geladeira faz barulho. Vocês viram isso? Que absurdo, gente. Gente, toda geladeira faz barulho. Não é a sua geladeira. É, mas tu tá zoando que a minha geladeira faz barulho? Que o carro do pamonha para aqui. Você não sabe, gente, mas tem uma comunidade aqui, entendeu? Lá da minha não, janela. Eu Deixa eu... aqui na sua casa, passa na cidade, Milo. O problema não é aqui a sua casa. O problema é a minha cidade, o problema sou eu. A cigarra pode chiar à vontade, pode. que não tem estresse, entendeu? Eu, hein? Ó. <risos> <risos> mas aí, voltando aqui, sabe? Então, assim, eu acho que aqui acabou ficando muita informação, porque o fundo está em céu. Aí tem isso aqui, ama, é, rosa com amarelo pink. Eu acho que... Imagina um feed inteiro assim, gente. Fica muito chamativo. E aí são cores até um pouco adolescentes. Você consegue ver que essa combinação de amarelo forte, marca-texto, com rosa, tem um tom de adolescente? A gente precisa ter cuidado com isso. Eu até eu refiz a minha... Um, deu uma certa mudada na minha identidade visual, porque quem fazia os meus postos de carrossel, etc., era Milene. a Milena. A Milena é bem mais nova do que eu, 12 anos mais nova do que eu. Então, eu falei para ela, eu quero uma pegada divertida. A pegada divertida, ela estava perdendo a mão. Ela estava indo para um viés meio jovial demais. Eu falei, só pelo você, por você ir num viés jovial demais, você já começa a ficar vocês estão aí, gente? Vocês estão... Ninguém fala nada no chat, me senti abandonado, que eu estou compartilhando na tela, não estou vendo ninguém. Então, só por isso você já pode é, tender por um viés de não passar credibilidade, entendeu? Né? Aí, aqui, ó. se inscreva no nosso workshop. Sabe a diferença entre gestão, marketing de afiliado, gestão e gestão é uma carreira promissora e muito mais desafiadora. Então, né? E esse aqui foi um vídeo, né? Peraí. Então, isso aqui é um vídeo, carrossel em vídeo. Eu não acho que funciona, tá? Porque entre um slide e outro tem pouca interação. E o vídeo, para dar certo, ele precisa de mais movimento, de mais interação. E aí, o seguinte, não está certo nem errado aqui a questão do vídeo. Só que não foi o, o proposto. O que eu pedi para vocês foi um banner em carrossel, cuidado ao inovar, não, não é que esteja errado, tá? mas se eu fosse uma cliente, eu falou assim, não, mas eu não pedi isso, eu pedi um post em carrossel, então, quer inovar? Faz o que o cliente está pedindo, entrega o extra, vê o que você acha disso aqui também, eu tomei a liberdade de fazer. E aí ele vai falar, nossa, adorei. Quando você acerta a mão, o cliente ama quando você inova. Eu acho super importante inovar, tá? Mas é, não dá para não fazer o que foi pedido. Não é isso. Deixa eu ver se eu falei tudo. Eu avaliei todos que eu recebi aqui, que a me passou. É, e o campeão foi esse aqui. Tá aí a pessoa que fez esse aqui, esse bonitão aqui, eu adorei. Aí tem uma questão do gosto pessoal também, né? Eu adorei essa identidade visual. Eu adorei as cores. Eu acho que tem força, mas ao mesmo tempo tem feminilidade. Então conseguiu acertar. E aí, quando traz aqui o vibrante, aqui desse, desse né? que parece que está iluminado, já vem um ar meio futurista com essas linhas. Enfim, eu gostei. Gostei bastante. Tá? Deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Gente, ó, falei, de título que desperte a curiosidade, é legal enumerar os banners, ou botar as setinhas, ou então botar os pontinhos, ao invés de enumerar, botar os pontinhos, sabe? Você tem assim, vamos, su vamos supor que são cinco banners, aí o pontinho ele vai, ele vai passando para o final, porque a pessoa consegue acompanhar. É como se fosse a barra de rolagem do, do Nugget também. É, os textos são, tem, que ser curto, tem que ser curtos, têm que ser curtos, Foto no primeiro e no último, é, em tom de conversa. Acho que o meu também não está, não vi o meu. Parabéns do que ganhou. O meu estava zipado. Não, os que estavam zipados eu desipei, botei aqui. Mas olha só, de qualquer forma eu não prometi, e não prometo nunca que eu vou correr de tarefa por tarefa. Eu vejo as tarefas e vou é, pontuando o que eu acho mais importante, tá para vocês aí aprenderem com a correção das tarefas dos outros. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui do, do Alas, nosso menino prodígio. Porque eles têm, ele tem feito uns carrosséis muito interessantes. Calma aí, vou mostrar para vocês só um instantinho. Tá, aqui, ó. O Wallace, né? Ele fez um carrossel que eu achei, achei muito bacana, né? Que ele foi esse aqui. Gestor de conteúdo assistente virtual social media. Entenda a diferença, tá? Aí pronto. Aí você vem aqui, assistente virtual, profissionais multitarefas, trabalho prestando assistência a outros profissionais. Ele pegou aqui e trouxe o quê? Um robô, tá? Aí ele você passa para o lado, social media já é um meio humano, meio robô, né? Que já, já é uma, tipo uma evolução. E gestor de conteúdo, uma pessoa ali, com ele mesmo, com o computador e tudo mais. Então, assim, eu achei que ficou muito interessante curtindo os salvar esse conteúdo e venha consultá-lo -se sempre que precisar. Eu achei que ficou muito interessante, tanto do ponto de vista da identidade visual que ele escolheu para o post. Assim, eu gosto muito do, da linha do, do, do Wallace, eu acho que ele tem uma pegada muito masculina, mas ao mesmo tempo moderna, sem ser pesada, sabe? Cara, gente, o Wallace começou do zero em março, igualzinho a vocês, na jornada. Só que ele é um cara que ele... Cara, ele... Estudou rota de cabo a rabo E aquele cara que vai fuçar um monte de tutorial também De Photoshop no YouTube E aquele cara que vai procurar tutorial de tudo E aí é aquilo que eu falo Lembra que eu falei? O Canva é maravilhoso, é maravilhoso Mas o Photoshop te dá outras, outros recursos Então, aí você já começa a, pegar, a apresentar um trabalho Que ele tem uma pegada de é, design designer mesmo, profissional, entendeu? O que mais? E aí ele traz a foto dele aqui, ó. olha só como tá Ai, gente, eu amo. Cinco coisas que você não deve fazer no seu perfil, aí traz o efeito do fogo. Né? Esse aqui foi um banner único. Aí aqui ele trouxe aqui a avaliação dele com relação à estratégia da Juliette. Então, assim, olha como está legal. Esse aqui já fugiu um pouco da identidade visual dele, mas olha só que legal. Os elementos, formato de post, frequência, humanização, resumo da ópera. Então, esse aqui, uma, uma fotinha da máscara do resumo da ópera. Assim. Cara, assim, é, é você botar para fora a sua, a sua criatividade. Né? E, às vezes... Você começa rascunhando na mão mesmo, entendeu? É, as ideias, né? Então, assim, também não se cobrem nesse momento fazer algo assim nesse nível de, de profissionalismo, é, mas é possível evoluir, entendeu? O que mais? A Cris a Cris também fez um carrossel que eu achei a coisa mais linda que preciso mostrar para vocês. A Cris, ela fez esse carrossel aqui, tá lindo, tá com umas cores bem suaves e a Cris estava penando nessa coisa da, de achar o tom, tá? Então, assim, esse aqui é um post sobre ela mesmo, tá? Quem sou eu? Ela tá começando o perfil dela de, de gestora, também entrou na turma de março e já tá certificada. E aí ela veio contando um pouco a história dela, colocou algumas fotos dos filhos. Eu acho muito interessante, sabe? Porque, por exemplo, eu não sabia que a Cris era formada em letras e pós-graduada em pedagogia, entendeu? É, então, isso, eu acho que isso só agrega, assim, você trazer um pouco de quem é você ali, até do seu background anterior, o que você fez antes... Eu acho que passa mais credibilidade, né? Você vê que a pessoa não é só uma fazedora de post, não. uma profissional ali que tem uma história é, pre, é, pregressa. Pregressa? Falei certo? Hum. Pronto, ela veio aqui com o um post dela. Acho que está bonito, tá elegante, tem a ver com a crise. Ela conseguiu achar o tom. Mas antes, ela fazia as coisas assim. tava fazendo um negócio assim, entendeu? Aí é aquilo, cara, senta a bunda, pega a referência, estuda, testa, exercita, ó, isso aqui tá muito simples, né? A gente precisa evoluir, e aí olha como, deixa eu ver de quanto é que é esse post aqui, 26 de fevereiro, ela não tinha entrado ainda no jornada não, nem no rota. Isso aqui foi de antes, tá? Ela já estava tentando aí sozinha, né, começar a carreira dela de assistente virtual e tudo mais... É, e aí depois ela entrou no Rota e aí a coisa tá, tá tá melhorando. Lili, vamos entrar no seu? Deixa eu ver se já tem post. Lili também tá mandando super bem. É... Ah não, acabei entrando na Lilian. Lilian só tem três posts aqui. Deixa eu ver esse céu aqui de Lilian. Lilian também sempre mandou bem o carrossel. Beijo primeiro. Sou Lilian, apresentação. Isso aqui foi uma aula que a gente fez, elas estão começando a, a, ele, a executar, sabe? Co fazer os posts de apresentação do perfil. Deixa eu ver Liliane. Espera aí. É que eu acabo seguindo as meninas para acompanhar o trabalho dela. E hum. também daqui, já tá com perfil mais organizado, aqui já, já tá um pouco confuso, mas ela tá, já tá melhorando já a identidade visual, aqui ela já se encontrou um pouco mais, entendeu? E assim vai, o problema é que quando a gente começa a trabalhar, aí esquece do próprio cliente, né? do primeiro cliente, esquece, esquece esqueci, esqueci que eu tenho eu ainda. Entendeu? Camila falou, adorei todas as dicas sem comentar, porque eu estou fazendo umas coisinhas aqui. Então, até uso o Canva, mas quando estou na urgência, no telefone, porque acho meio limitado o Canva. É. Não, mas o Canva tem no computador e é incrível, tá, Camila? É... Deixa eu ver aqui se tem... Pronto, é isso. Ah, quem foi que entrou? Foi a Vigiane que entrou agora, por último? Bem-vinda, viu, Vigiane? A gente, a gente recebeu aqui a sua inscrição aqui. É, seja bem-vinda ao Rota. É, se alguém, gente, está muito afim de entrar ainda, mas não conseguiu concluir a sua matrícula é, e está precisando de ajuda com a, a forma de pagamento, procura a Bibi, né? As inscrições vão até amanhã, não vou ficar repetindo, chego um saco de vocês pelo contrário, já estamos aqui em reta final, tipo assim, sabe, não está assim, ó, batendo cabeça já, precisamos descansar, eu e Bia, mas tem muito trabalho pela frente ainda, porque é uma empresa que está em pleno crescimento. Liliane, temos que abrir espaço para produzir conteúdo para a nossa página, sim, estou lotada com coisas das minhas clientes e deixei a minha. Tenta ver se você não consegue tirar um dia de 15 em 15 dias, fazer rápido, simples e postar, tá, tá? Tem que ir Fechar a agenda para isso, entendeu? Porque senão você acaba se enrolando mesmo. Organização é a chave, tá bom? Bom, meus amores, a gente vê amanhã, porque amanhã eu quero corrigir o quê? Os nuggets. Ai, laia, eita, lelê, tá bom? Ó, beijo. Tchau, tchau. Não passei a senha. Não passei a senha, acabei, mas volto para passar a senha. Copa a senha? Quase esqueci, essa é a senha. Quase esqueci, Posso, pode ser? Quase... Quase esqueci. Quase esqueci, é a senha. <risos> ontem eu também não passei. Ontem, ontem passou. Ontem já era, ontem foi ontem. <risos> Tchau, a gente se vê.